Você me lembrou uma outra história também muito boa, que foi a primeira vez que eu tomei um porre na balada, foi muito engraçado. Eu não tomava porre em balada, por quê? Eu geralmente tomava uma coisa, tomava um refri, tomava um negócio, tomava um refri, mas no final da noite, só refri, tá de boa. E eu sempre fiz isso, porque eu que voltava dirigindo, queira ou não queira, na época, não tinha esse negócio de lei seca tal, e tal, eu não chapava, eu voltava na boa. Aí, esse dia foi diferente. Eu vi os caras na balada servindo um drink. Cara, era um drink muito louco o André e Adriano. Eles pegavam um funil, enchia de gelo... Puta, botava... eu já tomei isso aí. E botava na botava sua Botava fogo. Botava fogo. Esse mesmo, eu, tomei eu falei, sei, mano, lá no Chaplin, na Avenida do Estado, conhece? Mano... Co... Chaplin, Estado. na Avenida do Estado. É, perto muito de famoso. Acho que Chaplin. eu nunca vi, mas assim, que é chota, esse mesmo. Mas... Assim, eu vi aquilo e falei, nossa, que da hora, mano. É assim. É o matador, chama essa bebida aí, lembrei? É o matador. Eu não sei como, não, eu não sei como eles chamavam era é o matador. Que os nomes são diferentes pras baladas. É, né? é claro, é. é Mas claro. assim, eu lembro que eu vi aquilo, eu falei, mano, primeiro que é muito louco, né? O cara, aí o que, que é legal? É um funil com gelo, quando o cara joga o bagulho pegando fogo, bate no gelo, né? E desce geladinho. Falei, mano, que bagulho da hora, eu já trabalhava na balada. Eu chamei o brother meu lá, o Adriano, que é o cara do bar. Falei, Adriano, que é esse negócio aí? Ele falou o um nome, eu falei, é isso mesmo que eu quero, manda um eu vi que pegava fogo, eu falei, mano, essa porra pega fogo, cara, de verdade, o álcool inteiro vai embora dessa merda, né? Mano, eu lembro disso aí. aí eu tomei um, cara, é mó gostoso. E na época eu não sabia o que tinha, eu só lembrava um gosto característico. E aí você, Adriano, você não tá ligado disso, mas o André acho que vai saber quando eu falar. Toda bebida tem um gosto característico, e guarda na sua memória. o que acontece? Tomei uma. Falei, mano, bagulho é mó de boa, mó docinho. Acho que eu tomei uma 5, Adriano. Só que assim, Maria. igual, igual eu te falei, eu não tomava direto, virava, ah, de ficar retardado. Eu nunca fui te fazer isso na balada. Eu intercalava, só que eu achei que, pô, põe fogo, o álcool evapora, é docinho, não senti gosto de álcool. Essa porra é uma fraca, né? né? Então, eu mantive de boa. Cara, eu lembro que eu tava dançando, Com esse exemplo do Chaves, eu parecia o Chaves. Quando ele, quando ele assim que faz... <risos> Eu fui fazendo assim, ó. Pra cá, do vai desligando, sabe? Né? do nada. Do nada. Do nada. Por quê? Eu acho que eu tomei assim <risos> e bateu. No que bateu, eu comecei a desligar. Eu só falei pro meu brother e falei assim: banheiro, banheiro. Aí o meu amigo, que? Banheiro, banheiro. E não que eu tava mal de bêbado, mas bateu na hora. E aí meu estômago, filhão. Eu só lembro que o meu amigo pegou eu aqui, ó. Tipo, me segurou, me segurou assim, né? Me levou pro banheiro. Nossa, eu deixei o, o, todo, toda a balada que eu tinha, todo o almoço, a janta, tudo no banheiro lá, velho. Nossa senhora, e, mano, que maravilha, mano. sei mal. Aí eu fui lá voltei pro bar, né? Falei, é, o não Adriano. Não é a tua que ela é matador, né? O Adriano, que porra é essa aí, mano? Ele, mano, você, você passou mal. Eu vi seus amigos te levando pro banheiro. Falei, porra, Adriano. Eu pensei que era de boa essa bebida aí. Põe fogo. Ele, mano, você é louco. Você sabe o que, que tem aqui? Aí ele me mostrou. Cara, tipo assim, só coisa inflamável mesmo. Era vodka com, com, com bacardi, que é inflamável pra caralho também. Nossa. E aí, só sei que veio um monte de coisa, e no final, por cima, pra flambar bem, absinto. Ah, que maravilha. O gosto que eu senti dessa merda, que eu falei que era um gosto característico, era de absinto. Aconteceu a mesma coisa com a cachaça. Não lembro onde eu fui uma vez, que eu senti o cheiro, e eu falei... Isso acho que é isso aqui tem 70% um 80% 70% pra cima ah, Falei, pô, é isso aqui marido. tem abicinto, né? O cara um é, é, tem abicinto, como que você sabe? Eu falei, eu não tomo isso aqui, nem a pau Por quê? Mesma coisa da pinga Eu senti o cheiro do absinto, mas depois, Uma vez depois disso Meu estômago na hora lembrou do dia que eu vomitei tudo O seu estômago trava na hora É horrível pra quem já bebeu Assim que já passou mal você guarda na memória. Um tio, você Adriano. ter essa memória, deve ter sido um punk então, mesmo. Então, sempre, né, eu não sei se o André já passou por isso, quando você passa mal de brincar é alguma tio, coisa... Não, o tio do Adriano já... Você fica com aquele negócio na cabeça, e quando você sente o é, gosto, é. trava, cara. Absinto é uma coisa que eu nunca mais Meu consegui pai. beber. A gente foi passar um ano novo aqui em Santa Isabel. Ai, caralho, que engraçado. Aí. Vamos passar o ano novo lá, alugamos uma chácara, né? Aí foi eu, minha mãe, foi meu pai e tal, aí foi a Heloísa, irmã da Camila e todo mundo na família, né? E o Alex, que hoje tá morando nos Estados Unidos, né? O Alex Heloísa, o Alex levou uma garrafa de absinto. E ele é o maior amigão do meu pai, assim, né? Ele chega esse Pedrão aqui, ó, pra nós aqui, ó, garrafa de absinto. É nós, é nós. tomar nós, mano. Pedrão, cheguei, vamos lá, pá, botando meu pai, pá, virando, Nossa, Ei, André, isso. chega, eu falei, nem a pau, escutei, cara, esse né? negócio daqui tá o cara nem chega perto, isso aí, e meu pai lá, pá, Nossa, pá, o né? cara, ele vomitou, o lugar onde eles iam dormir, a dormir, minha mãe, minha irmã, todo mundo ia dormir lá, ele vomitou, cara, ele interditou, tudo, cara, com vômito de Deus. nunca mais Foi vai joia. tomar absinto. E é legal que bate o gosto, Nossa. cara, assim, o cheiro, só de lembrar o cheiro. <risos> eu o gosto aqui. Então, mas só de lembrar, não sei se você já comeu alguma coisa aqui. Quando, né? você, quando você encontrar com ele, você fala da absinto? Vamos, dar vou zoar ele, um dia eu conhecer, eu vou zoar. Assim, o André, o Adriano, você nunca comeu alguma coisa, sei lá.